Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de looks monocromáticos. Já tô aqui preparada com o meu saquinho para escolher a cor, escolher não né, sortear a cor. Se você não sabe o que está acontecendo, tem uma série chamada looks monocromáticos onde eu faço um look inteiro com a mesma cor sorteada pela sorte nesse pacotinho. O link do primeiro vídeo vai estar tá aqui, vamos começar com o nosso saquinho de sempre. Nossa. Não sei, a gente não deu o nome pro saquinho mas a gente vai pegar aqui. Vamos pegar aqui uma cor e saiu a cor verde. Gente, um look inteiro verde. Eu vou ter que fazer, gente, dos pés à cabeça. Esqueci de falar dos pés à cabeça que eu sempre falo. Dos pés à cabeça. Verde, então assim será, né? Miss Natureza. Beleza, gente, verde. Vamos, vamos começar o nosso look aqui, então. Vamos ver o que a gente pode encontrar com essa cor maravilhosa. Olha, nós temos alguns vestidos. Nós temos essa capa que custou o olho da cara. Eu não sei porque eu comprei, eu achei que a gente ia usar ela em muitos desafios. E acabou que a gente só usou em um. Então eu tô determinada a usar essa capa nesse desafio agora. Então a capa eu vou usar. Continuando. Essa saia da Diana. Diana? Do Princesa do Sapo. Ué, gente. Esse vestido tá na cor errada. COVID, Hello. Vamos ver aqui esses vestidos. Nossa, gente. Que look lindo. a saia da Tinkerbell, mas acho que fica demais, assim. Esse colete. Ah! Ai, gente! Eu adoro macacão! Eu sempre procuro mais chances de usar. E agora a gente tá com o verde. A gente vai usar esse macacão. Ok. Tem esse macacão aqui também, mas acho que outro tá melhor. Quanta coisa verde, né? Vocês estão vendo aqui? Eu descendo um monte. Vou usar esse negócio no pé também. Ah, ai, que coisa mais fofa esse vestido. Agora eu já não sei mais. Tá, eu quero ir com um visual mais. Clean, pra realmente destacar Esse acessório que eu comprei Então a gente vai procurar Agora as coisas que faltam Porque eu já achei esse meu cartão e eu decidi de, decidir a ficar com ele E a usar ele, então vamos procurar agora Por sapatos, tem esse aqui Que é de camurça né, bom não tá aparecendo Lá essas coisas aqui Ai, tem esse aqui com o abacaxi Vou deixar porque eu achei fofo Se bem que a pontinha ele não tá aparecendo verde Então eu vou... vou deixar esse aqui mesmo Que tá aparecendo verde ali Beleza, vamos ver acessórios verdes Que acessórios que eu tenho Nossa, gente, olha esse óculos coisa mais linda Ai, eu vou deixar esse óculos Gente, não... Vou, eu vou deixar esse óculos, tá? Ah, e só pra avisar que eu já encontrei a maquiagem verde antes do vídeo, porque senão eu ia ficar aqui anos procurando, né? É a Floral Green. Era uma maquiagem que eu era muito viciada quando eu tava no nível 11, 12, 13 até começar a vir umas maquiagens assim, Atlantis. Até chegar a Atlantis, eu estava completamente viciada em Furo Green, então é um look sentimental, entendeu? Joias, eu sei que tem bastante. Então vamos lá. Vamos procurar todas essas coisas e quando a gente for achando, a gente vai tirando. Nossa Gente, olha esses brincos lindos E essa daqui também Quero coisas que apareçam E isso aqui aparece pelo visto isso aqui aparece mais, vai ser esse Então vamos tirar brinco daqui já Polar, eu queria também alguma coisa nossa gente. Ah, isso aqui combina até com as margaridas É margarida? É girassol Nossa, eu cliquei sem querer nesse anel E ele... É super chamativo. Mas ele é um pouco azul, vocês não acharam? Vou procurar outro anel, calma. Pulseira. Peguei essa pulseira aqui sem querer, mas tá ótima. Colar. Só falta um anel agora. Definitivamente esse daqui tá aparecendo mais. Será que alguma bolsa vai bem com, com esse look? Não parece, né? Porque é um look mais clean, como eu falei. Meio de passarela. Tem tantas bolsas. Ai, ficou bonito, né? Aquela bolsona. Vai essa mesmo, então. Vamos ver se tem algum acessório de cabelo verde. Bom, aí tem flor... É, tem isso daqui, mas eu acho que vai cobrir meu acessório quero que seja principal. Então vamos procurar cabelos que joguem pro outro lado, como esse daqui. Será que não tem um totalmente verde? Acho que isso é um pouco loucura para o Covid, talvez. Hum... Ai, ah, eu gostei desse, pelo que não é. Um, é mais um turquesa. Nesses cabelos loucos, será que tem? Não... Gente, por favor, me dá um cabelo verde Nunca pedi nada Nunca usei esse cabelo na minha vida Aqui eu sei que tem verde Mas eu não queria muito, assim, usar Porque eu acho esse cabelo meio feio, né? Mas é o que nós temos Foi isso, gente Esse é o meu look totalmente verde 100% verde Mais um look monocromático pra conta Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, não esquece de deixar o seu like De se inscrever E de compartilhar esse vídeo com a sua casa de moda Tchau